A agricultura digital veio para ficar no campo e muitos produtores já estão acostumados a gerar diversos dados durante as operações do dia a dia, como nas máquinas, por exemplo. Mas como utilizar esses dados a seu favor na produtividade? Hoje, nós já temos avançado no uso de tecnologias para tomar decisão. E a nossa plataforma FieldView vem de encontro a isso, ajudando e melhorando uh, isso dentro das propriedades. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente vai fazer a transformação de dados em resultados. A gente vai ajudar o agricultor a pegar esses dados que ele já produz na propriedade, transformá-lo em formas mais fáceis de leitura, para que ele consiga tomar a melhor decisão, a gente consiga ajudá-lo a melhorar cada dia mais, a produzir mais, a utilizar melhor os insumos, ah, os defensivos ah, e o que ele tem ali de, do dia a dia dentro da propriedade. A gente não constrói dados, a gente utiliza os dados que o maquinário e que o agricultor produz dentro da propriedade, a gente faz a extração desses dados, nós trabalhamos a inteligência artificial é, dentro desses dados para que ele consiga ter uma leitura é, de forma mais visual, como mapas, relatórios, gráficos, e assim ele faça as análises, ele gere bastante perguntas interessantes dentro da propriedade do negócio dele e consiga tomar a melhor decisão. Vou dar exemplo. É, se o produtor ele, ele tem um mapa de colheita, ele consegue entender qual pedaço ele colheu mais, qual pedaço ele colheu menos, ele pode correlacionar com o um mapa de fertilização de solo dele e entender qual é o elemento que está faltando naquele ponto que ele colhe menos. O que, que eu posso fazer a, a de intervenção de fertilização para que eu consiga melhorar essa essa produtividade aonde eu tenho menos ou otimizar a minha produtividade aonde eu tenho bastante mas eu consigo talvez melhorar. Eu consigo com uma intervenção de uma diferente é, fertilização colher mais resultado. E na prática, o que, que ele precisa ter? Um tablet, um celular, conexão com a internet? É feito offline? Explica essa operacionalidade do sistema. Eu gosto muito de falar que a gente tem uma plataforma muito democrática. Então a gente consegue entender e fazer uma leitura do agricultor, o potencial que ele tem hoje, o que ele tem de gargalos hoje, o que ele tem de tecnologia hoje, para a gente já começar a avançar no 4.0 junto com ele. Então assim, cada agricultor vai ter um modelo, uma necessidade diferente. Hoje a gente trabalha muito com os kit cabines, que são, que é o Drive e o iPad, onde a gente coloca isso em funcionamento junto com o maquinário, que já está adaptado para receber é, esse kit e a gente consegue fazer a extração. Mas cada maquinário talvez vai precisar de uma compatibilização, uma adaptação diferente, aonde a gente vai conseguir fazer essa extração de dados. Isso para qualquer tamanho de produtor? para qualquer tamanho de produtor. O que a gente precisa entender realmente é onde ele está na tecnologia, o que, que ele tem ah, dentro da unidade, aonde ele quer chegar e ir trabalhando aí uma, uma estruturação de avanço junto e vendo o que, que a gente pode utilizar. E que projetos novos de agricultura digital vêm por aí? Hoje a Bayer está bem focada em novos modelos de negócios. Nós temos hoje o pró-carbono que estimula aí a gente a inovar quanto à questão de captura, sequestro de carbono, dentro da agricultura e o Valora Bayer que é um projeto onde a gente incentiva o agricultor a fazer um plantio diferente de densidade entra com o risco junto com o agricultor para que a gente tente tirar ele do patamar de produção que ele tem hoje e a gente avançar aí em questão de produtividade então o projeto Valora a gente a faz, a gente usa a plataforma FieldView então assim quem tiver já aderindo ao FieldView vai estar claro desenvolvendo e crescendo junto com a gente nesse esses novos modelos de negócio, onde a tecnologia digital, ela nos, nos ajuda a entender quais são as melhores densidades por cada região dos nossos híbridos e a gente entra no risco junto com o agricultor desse volume talvez a mais de semente que ele vai investir.